Vande Guru Pada Dandam Bhakta Sri Chaitanya Pravam Vande Nitha Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nang Vande Radhika Charanadayam Gopijana Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataru vassiki pass indo bivacha Patitanang babune babishna bibyo namu namaha Mukang karoti vachalang pangung lang hetigirim Jatke patam hangavandi paramanandamadava shna bhakti pade devi satva vatvai namo namaha nara ayuna namaskitta nara ncha iva naruttama devin tato jayo mudire saṅkirtane kishna kato padeshe patrasya prakāsa necha sadhanurakta guru hakti jukta bhakti Pramodaksha jagodvarna Deyam sadapari bhavagnam abhistuduham te thas padam siva virinchinutam saranyam bhita tuham puno dvalla bhavadhipu tam bandhe mahapuruste pallava nakachanda manichaaya bisphurijito ke ma pigo bo vadoshu vadarshi porunanu ragurus saaguru sarumote saradhikaamhi kada sri kishna chaitanya pravinita nanda syaadhi to kada dharo siva gaura bhakta binda sri krishna chaitanya pravinita nanda Shri Advaita Gada Dharasivasadhi Baura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Hare, -ram -ram -ram -ram -hare Ajaanulam um mitabhujau kanakabhadhato Sankirtanay kapitaro kamalayatakshau Vishambharu dijabharu jugadharma pálau Bandhe jagat priyakaru karunabhutaru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare, Hare. Nama Migange Tava Pankajam Sura Suraira Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada bhavana rupe na Ganga-taranga-ramania-jata-kalapam. gauri nirantara vibhushita tobam bhagam naraya priyamanam manam gumadapa haram varana bhajavi shanatham Vagisha Jasha Badane Lakshmi Jasha Tavakshasi -sí, Jasya Stehide Sambhi Vam Nishinga -ma Mahamaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Ram Ram Mahadev, ahana nihuta niga chantiyo ho jamalem, sheshaam sabarami chami kimaschar ahana nihuta niga jamalayam ho jamalem, Kimas Charjamati hey, Paramaham Gauri Agustipati Sri Sri Labhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Gurujis Se nós conseguimos enxergar tudo, toda a realidade uh, Por trás do Senhor Infinito, de Ananta Deva então, compreendemos a verdade. Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que se nós podemos enxergar que todas as realidades estão por trás de Anantadeva, o centro de toda a existência, o Senhor Supremo, então estamos enxergando apropriadamente. Caso contrário, se estamos enxergando sujeiras, imperfeições, se estamos enxergando a matéria, então perdemos tudo. Sim, é verdade. Se enxergamos as coisas com uma mente é, diminuta, estamos dentro de uma armadilha. Então existem diferentes níveis de insatisfação. Diferentes é, desejos se manifestam quando observamos a a realidade com um olhar limitado, com uma mente limitada. Muitos esse, é, episódios estão descritos no Bhagavatam. O próprio Narada Ji Maharaj, ele ensina os Prachetas, os filhos de Pracheta Daksha. Ele vai ensinar a eles Engage them in material samsara. Dakpoja Pati wants to engage them in material. Prajapati Daksha quer conectar seus filhos, Pajabhati suas filhas, no samsara material. Kind of man, Mas Pradaksha, Prajapati Daksha, who wanted to o pai Sakharos, de Sati, uh, é aquele que insulta o Senhor Shiva que é o maior dos Paramahamsas, o maior dos Vaishnavas. Pelo Daksha critica inclusive as formas físicas do Senhor, senhor, do senhor Shiva. Ele se arrepende de ter dado sua filha em casamento ao Senhor Shiva. Isso está descrito no quinto canto do Srimad Bhagavatam. Isso significa que quando você insulta alguém, você pode ver você pensa que você é muito elevado. Quando alguém pensa que tem uma posição muito elevada, naquele momento, a pessoa tem a vontade de ensinar, de insultar os demais. Mas se você sempre se sente inferior a todos, se você dá honras a todos, você nunca pode se sentir insultado. Mas Daksha Prajapati, ele sempre pensa que ele é muito importante. Porque o senhor, Brahma, o senhor Brahma deu a ele a responsabilidade de controlar o samsara material no nível da terra, no nível deste mundo. Então ele pensa que ele é o ser, um ser principal, de, pro, proeminente. ele se sente no direito de insultar o Senhor Shiva, pois ele não compreende a forma, as roupas do Senhor Shiva. Mas como o Sr. Shiva está sempre satisfeito, ele nem vai reagir aos insultos de Prajapati Daksha. O Sr. Shiva não vai responder, porém, o Daksha Yagya, o Yagya, a cerimônia de fogo que o Sr. Daksha resolve fazer sem convidar o Sr. Shiva, é destruída. E todos aqueles que estão a favor de Daksha contra o Sr. Shiva, eles vão perder a vida, vão perder o corpo. Daksha perde a garganta, ele é decepado por um demônio que se manifesta para honrar o nome do Senhor Shiva. E os semideuses finalmente vão implorar para o Senhor Shiva. E o Senhor Shiva vai dizer, sim, a alma condicionada mostra esse tipo de comportamento ingrato, esse tipo de desejo. Eu não me incomodo. Mas, se você insulta alguém, se ele não disser nada a você, isso não significa que você não será punido por Krishna, por Deus. Se você insulta alguém, se você insulta um Vaishnava e ele não responde, isso não significa que você não vai pagar as reações kármicas desse insulto. O Sr. Shiva não responde a Daksha, mas finalmente, Hum, o senhor uh, uh, Pradapcha Daksha vai receber o fruto dessa sua ação, pois sua filha uh, Sati Sati Devi vai perder sua, sua forma material. Uh, uh, a regra é que o senhor Shiva sempre esteja presente, que ele receba algo na cerimônia de fogo, mas Prajapati Daksha não vai convidar o Senhor Shiva, isso acontece em Satya Yuga no começo da civilização. Então, Satya se sente muito ofendida, abandona o corpo. E nesse momento, a seguir, um grande demônio se manifesta e decepa a cabeça de Daksha. Ele vai perder a sua cabeça humana. E Shiva vai dizer, qualquer punição que eu possa dar para a alma condicionada, é para o seu tratamento, para a sua cura. Maraja agora está falando do tipo de punição que está uh, disponível no mundo material. Um criminoso, por exemplo, que faz alguma atividade criminosa, a polícia põe ele na cadeia. Na cadeia, por que, que ele vai? Para dar para ele um ensinamento, para ensinar algo. Mas isso não é um mas isso não é exatamente um tratamento, isso não é um tratamento real, não é uma punição correta porque tais pessoas podem sair da cadeia e continuar cometendo crimes, um tratamento precisa ser necessariamente eficaz. Portanto, você precisa tratar a alma, quando o remédio toca a alma, aí sim funciona. Se o Harikata toca o coração da alma condicionada, e aí sim ela pode mudar. Caso contrário, a polícia, a, a corte suprema, se eles não tocam a alma, a pessoa sai da cadeia e faz as mesmas coisas, comete os mesmos erros muito bem o senhor Shiva Sankar ele vai dar um, uma punição material Sankar Aqueles que estão a favor do Senhor Supremo aqueles que são Vishnu bhaktas, bhaktas o Senhor Shiva os observa se alguém merece ajuda o Senhor Shiva lhe ajuda o Senhor Shiva é um grande acharya, é um grande mestre. Ah, então, por exemplo, no Bhagavatam nós encontramos essa frase, Shankara Uvacha. O Senhor Shankara ensinou. Nós recebemos punições porque nós temos uma mente material. Então o Senhor Shiva nos pune materialmente. Dessa maneira, a garganta prajapati daksh foi cortada e toda a cerimônia de fogo que ele estava fazendo foi devastada. E os semideuses vão se manifestar e vão pedir, por favor, instale uh, o ritual novamente. O Senhor Shiva diz, ok. Ele vai reviver aqueles que tinham morrido no Yajna. Mas qual é o problema? A cabeça de Prajapati Daksha ela caiu dentro do fogo E tinha sido queimada Se ela estivesse lá, o Sr. Shiva poderia ter reconectado a cabeça Mas a cabeça dela foi Caiu dentro do fogo então o Sr. Shiva vai dizer, muito bem, ali tem uma, uma cabra, cortem a cabeça da cabra e coloquem-na na cabeça, no pescoço de Prajapati Daksha. Isso tem obviamente um significado profundo, porque a cabra ela pode ser comparada com homens materiais que são atraídos demais. Pelos desfrutes materiais, com os materialistas. Eles são comparados com as cabras. E Pradyapati Daksha vai uh, retornar a viver com a cabeça de uma cabra. E ele vai orar ao pé, aos pés de do Senhor Shiva e vai dizer: Eu cometi um erro. Eu agora estou tentando lhe glorificar. O Senhor me pune para, por conta da sua misericórdia, ele diz, mas ainda resiste um pedaço de anartha, algum problema dentro do seu do coração de Prajapati Ele ainda tinha algum tipo de ciúme do Senhor Shiva, alguma inveja ainda tinha sobrado dentro do seu coração que ele não tinha percebido. Então, depois de que aquela vida termina, ele vai nascer novamente como Prachetas Daksha. Ele vai nascer novamente, aquele mesmo Daksha, que abandona o corpo. Ele nasce novamente como Prachetas Daksha, como o pai desses, dessas personalidades conhecidas como Prachetas. Mas o humor dele não tinha uh, sido completamente transformado por conta da parada. Ainda um eco, um remanente daquela ofensa tinha permanecido dentro da sua mente e ele vai uh, insultar Narada Muni naquela nova encarnação, porque os filhos, uh, os praxetas eles queriam uh, fazer vida espiritual. Então, eles decidem fazer vida espiritual, primeiro e depois eles vão decidir obedecer o Pai, eles dizem isso ao Pai. Então, no caminho, eles encontram com Narada Muni, esses pra, prachetas. E Narada sempre ajuda a todos. E Narada dá mantra para eles, façam o um Bhajana de maneira apropriada. E finalmente, eles encontram com o Senhor Shiva. O senhor chega sai de dentro de um lago e os abençoa e faz uma linda canção, ele pronuncia um, uma linda canção, uma oração para o senhor Krishna extraordinária, o que significa Gita? Gita significa uma canção cantada por alguém. O Bhagavad Gita foi cantado pelo Krishna, mas Gita significa canção. Existe o Bhagavad Gita, existe o Garbo Gita, ou seja, existem as canções, as orações que todos os fetos oram para Krishna quando estamos no ventre da mãe. Existe o Gopi Gita, a canção das golpes o Venu Gita e o Rudra Gita, e esse é o Rudra Gita. E no Rudra Gita, o Senhor Shiva dá um conhecimento supremo em relação ao desapego. And you can what is the truth. E você poderá realizar qual é a verdade absoluta se você um, se separa das ilusões materiais. Então, de acordo com esse Vigyan que eles recebem de Narada e também desta canção do senhor Shiva, eles vão alcançar um sucesso espiritual. Mas o pai, Daksha, fica muito bravo. Ele vai amaldiçoar Narada. Você quis desencaminhar meus filhos, todos os meus filhos. Ele vai amaldiçoar Narada Muni. Você nunca vai poder ficar parado num lugar só. Você não vai ficar morando num lugar específico. Narada Muni, um sadhu, ele está sempre viajando para liberar as almas condicionadas. Então, está bem? Ele aceita a maldição. Eu não estou dizendo que todos que viajam hoje estejam realmente liberando as almas condicionadas. Aqueles que são verdadeiros sados, aqueles que choram pela alma condicionada. Então, naquele dia eu falei sobre como Narada Ji Maharaj ajudou chitraketu Maharaj. Lembram-se, Narada vai ajudar... A esse rei que queria um filho, eu preciso de um filho, por favor, me abençoe, ele ora para Angira Muni, a condição material das pessoas é essa, elas querem filhos, querem coisas materiais. Então, eles fazem um yagya e a primeira esposa de Chitraketu Maharaj, ela vai se alimentar desse doce que foi oferecido nesse yagya. By, and então, co -wipes, co -wipes all. vocês se lembram da história, as co-esposas, as outras esposas de Chitraketo Maharaj é? vão envenenar o bebê. Por quê? Porque a alma condicionada nunca consegue realizar que essa vida é uma vida relativa. O que quer que você diga, as almas condicionadas não realizam isso no seu coração, que esse corpo é relativo que de acordo com as nossas atividades ele vai se transformando. Todas as relações nesse mundo material uh, são relativas e o corpo material também é relativo e as nossas relações são em função do corpo. Todas as nossas relações são em função do corpo. Shila Gurudeva Bharati Maharaj Conhece essa história? Shambhava está contando que uma família de Brahmanas que não tinham uma boa condição financeira. Maharaj está dizendo que não. Ele era uma família muito pobre e eles tinham um amigo que era Brahmana. Então havia uma grande amizade entre esse Brahmana e essa família que estava em problemas econômicos. Então, esse senhor chorou diante desse seu amigo Brahmana, Oh, minha filha cresceu, como eu vou arranjar um casamento para ela, nós somos muito pobres. Se você puder dar algum dinheiro para mim, eu posso arranjar um casamento e depois eu posso lhe repagar. Se você me der alguma coisa, eu vou lhe devolver. Se eu não puder casar minha filha, será um grande problema para mim. Então, ok, ele arranja um casamento para a filha, então com o dinheiro do amigo Brahmana. E essa, essa mulher, essa filha se casa, mas ele tem também um filho. A filha se casa. Então o que acontece? Depois que o casamento acaba, esse homem morre. O pai da moça morre. Quem ia saber quando alguém morre? E depois disso, esse amigo fica nervoso, ele fala, ele ia me devolver o dinheiro. Esse, essa cifra é uma cifra alta? Quem vai me devolver isso agora? Não tem documento nenhum. Ele ficou muito ansioso, esse Brahmana. Ok, ele se foi desse mundo material. Porque o menino que sobrou não pode pagar. Então o que aconteceu? <risos> Então, quando ele não paga, ele não pode pagar, porque ele abandonou o corpo. Então, esse homem se manifesta no sonho, o homem que morreu, se manifesta no sonho do filho e diz, olha, você não vai pagar o dinheiro no meu nome, eu precisava pagar esse dinheiro, mas eu abandonei o corpo. Se você não for pagar, Enquanto você, enquanto você, enquanto você não pagar ele, eu vou ser punido. E eu já nasci, eu estou como um cachorro na casa dele. Na casa desse Brahmana. E se você não pagar o dinheiro, eu vou ter que sofrer ali. Veja, o filho realizou, esse era meu pai. Mas mesmo assim, o filho não cuidou do pai, o filho não quis pagar, ele sentiu a presença do pai. Aquele pai estava na forma de um cachorro, mas o filho não quis se importar. Ah, é um cachorro. O pai disse, eu estou lá na forma de um cachorro, mas mesmo assim o filho não quis pagar a dívida do pai. Então, significa que qualquer relação que você tenha, o que quer que você faça, você pode gostar do seu pai, da sua mãe, todas as relações que você tem, mas tome cuidado, porque tudo isso está relacionado ao corpo, e isso é motivo de uh, condicionamento. Se você é uma alma realizada, você tem que entender que tipo de balanço, que tipo de equilíbrio você tem que manter na sua vida. Se você consegue enxergar tudo de acordo com os Vedas, com o Shastra, você não, você não está mais condicionado, mas se você falha em entender a realidade, em conseguir harmonizar a realidade, você cai por conta do seu apego. Então a relação entre eles, entre pais, filhos, parentes, esposas é tão forte que isso, às vezes, acontece até com os sábios. Ah, os verdadeiros sábios não estão condicionados, mas alguns podem cair nessa armadilha. Voltando à Truva Maharaj, ele deseja sentar no colo do papai. Isso é muito natural. Mas a segunda mãe, a madrasta, Suruchi, ela não permite. Suruti é muito ciumenta. Ela tem muito falso ego. Dessa maneira, sabemos que Dhruva Maharaj foi para a floresta a cantar os santos nomes do Senhor. E Suniti, a primeira esposa, ela era uma senhora muito sátvica. Ela era muito bela tinha um comportamento muito adequado era uma alma realizada e isso chama-se maia ela não tinha defeito nenhum ela era muito bela de uma linda família de uma família elevada o pai dela era um rei que tinha conhecimento espiritual hum. Então, por que, que o rei não queria ficar com ela? Porque Maya age e fazia ele se apaixonar pela esposa que tinha um péssimo comportamento. Então, nós já falamos que Druva se foi da companhia da mãe, foi na direção da floresta, e ele vai fazer tapasya, a especialidade de Druva Maharaj, nós vamos discutir amanhã. Eu vou explicar isso amanhã. Então, deste verso que descreve este passatempo, eu quero de Shambhava, analisar uma palavra. Utkanta significa excitamento, mas o excitamento material é muito ruim. Ficarmos entusiasmados pela matéria não tem utilidade alguma. O entusiasmo material faz com que seu coração adoeça. Se você fica muito emocionado, muito agitado, né? você pode desenvolver um problema cardíaco. Então, quando você tem entusiasmo espiritual, isso sim é muito bom. Sem entusiasmo espiritual. Sim. É. Essa excitação espiritual, quando eu vou encontrar Krishna, quando eu vou encontrar o Senhor Supremo. Ah, isso é muito bom, mas se nós fazemos um bhajana frio, se nós fazemos um bhajana frio, seco, repetimos uma mantra como robôs, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, isso aí é inútil. Não tem entusiasmo para cantar os santos nomes, não tem é, amor, não tem esforço. Esse tipo de bhajana é inútil. O Sadhu está sempre entusiasmado querendo fazer, cantando santos nomes. Ele faz como seva para servir o guru. Ele se sente em companhia do guru quando está fazendo essas atividades. Então ele está sempre escrevendo, dando harikatha explicando. Ele quer nos explicar tudo. Como, como é o nosso, o nosso esforço em comparação ao esforço de Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada? Então, esse este tipo de entusiasmo, entusiasmo espiritual é muito bom. Quando eu vou ver Deus? Quando eu vou ver, Quando eu vou ver Krishna? Quando eu vou ver Krishna? Bhagavan deve vir. Eu vou cantar os santos nomes porque ele virá me encontrar. Esse entusiasmo nós temos que ter ao cantar os santos nomes, ao fazer vida espiritual. Então, o entusiasmo de Dhruva foi a razão pela qual o Senhor se manifestou para ele em seis meses. Quase seis meses, seis meses incompletos. Dentro do espaço de seis meses, o Senhor se manifestou ali. ele. Não tinha nem completado seis meses. Então, que tipo de bhajana ele estava fazendo Dhruva? Como ele fazia suas austeridades? Ele faz bhajana pela misericórdia de Nara, Maharaj. Existe um tipo de fruta chamado badrika. A cada três dias, Druva comia uma fruta. Ele comia uma fruta e tomava um pouco de água e continuava cantando. A cada três dias, Druva ajo dessa maneira para não perder tempo estar sempre pronunciando os santos nomes então ele faz a bhajana assim durante um mês e o mês inteiro passa e a cada três dias ele comia ele não comia todos os dias e no mês seguinte ele vai comer uma, umas folhas de uma árvore ele mastigar umas folhas e vai comer um pouco, tomar um pouco de água. Esse é o segundo mês. E depois disso, Dhruva para de comer a, a folha das árvores, para de mastigar as folhas no terceiro mês. Ele só bebe um pouco de água a cada três dias. Ele pega folhas secas. Ele mastigava só folhas secas. De água. E água. No terceiro mês ele, ele vive dessa maneira. No quarto mês ele para de tomar, de comer qualquer coisa, nem folhas secas. Ele só bebe um pouco de água a cada três dias, no quarto mês. Então, quando acaba o quarto mês, no quinto mês, Dhruva para de beber. Bebida, comida, tudo. E até chega um momento que ele decide parar de respirar. Os yogis e os rishis, na verdade, eles se nutrem de ar. E do ar, eles vão absorver coisas necessárias para o nutrimento do corpo. Os Yogi Shastra, esse mudra, eles fazem esse mudra por longo tempo. E você pode uh, uh, recuperar deficiências, este mudra tem um significado, mas você não os conhece. E não precisa saber. Se você aprender, você vai ficar fazendo isso e você não vai cantar os santos nomes. É melhor que você cante os santos nomes. Essa Kirtana é bom para você, então, para sua alma. Então no quinto mês nós vamos parar de. E, e, o druva parou de respirar. Ele começou a controlar a respiração. E aí ele começou a ficar com a a a, a perna direita. Ele ficou de pé na perna direita, somente, com a perna esquerda levantada. Ele cantava os santos nomes nessa forma. Por favor, venha. Então, quando Dhruva começa a controlar o ar, ele para de inalar e exalar. Ele para de respirar. Então todos os semideuses eles se sentem sufocados. O oxigênio não, eles não conseguem respirar mais. Não só os semideuses, os animais, os, as pessoas do mundo começam a sentir falta de ar. E eles correm até o Senhor Brahma. E o Senhor Brahma pede para o Senhor Supremo o que fazer? O mundo inteiro está sentindo falta de ar, o que está acontecendo? Então, a resposta é porque o filho de Utamapada parou de respirar. Ele está parando de respirar. E ao mesmo tempo, ele está me capturando dentro do seu coração. Tente entender isso de chambaba Krishna disse, eu estou dentro do coração dele. Ele já está me vendo dentro do coração dele. Ele está me vendo. Ele consegue me ver dos pés à cabeça. Ele está me enxergando. Ele para de respirar. Ele me mantém dentro do coração. E como o mundo está dentro de mim, porque ele não está respirando, o mundo inteiro não consegue sentir a presença do ar. É por isso que vocês estão não se sentindo problema. sufocados. Vai, eu, eu vou resolver esse problema, disse o Senhor, para o Senhor Brahma. Eu vou resolver isso. Então, o Senhor Supremo, rapidamente, ele chega até Madhavan. mas Dhruvã não, não abre os olhos, porque ele só está vendo o Senhor dentro do coração, então ele não abre os olhos. Então, o Senhor Supremo desaparece do coração dele. Quando o coração, quando Vishnu desaparece do seu coração de propósito, ele abre os olhos. Por que, por que não estou vendo mais o Senhor Supremo? Eu estava meditando no meu coração, mas o Senhor estava na frente dele. E imediatamente ele se surpreende e presta reverências. Ele não consegue falar inicialmente, porque ele não sabe declamar versos ou orações. E, finalmente, ele, o Senhor entende que Druva queria dizer algo, mas ele não sabia o que dizer, ele era um menininho. Então, Krishna vai pegar a, a concha e vai tocar no um rosto de Druva. Então, quando ele recebe o toque da concha que está na mão de Vishnu, no rosto, ele começa a dizer coisas lindas, orações como um rio que escorre. Então, ele quis aceitar a ordem do Senhor Supremo, ele não quis aceitar um reino, mas ele aceita a ordem do Senhor Supremo, ele decide servir o Senhor Supremo como rei, ele não quer mais nada e uh, os Vedas vão dizer que o Senhor está sempre lá. Se alguém pode orar de maneira perfeita, o Senhor Supremo responde, ele escuta. Então, se você for lá, você vai ver muitas coisas, existem lindas deidades, existe uma deidade do Senhor Shiva ali. E de lá, desta colina, chamada Madhuvan, os, in os sábios inteligentes eles sabem como cortar um caminho por ali. Tem um atalho ali. Alguém vai pela, pela rua principal. E ali tem o Kunda, um lago lindo. Na beira desse lago, existe uma, uma forma do Senhor Shiva ali naquela região é a região onde Krishna e Balarama nasceram, então apareceram não? e do outro lado do rio tem o Gaudiya Seva Ashram é um ashram muito antigo não novo. nós já falamos desse discípulo de Bhakti Bhakti Deita Maharaj eu falei sobre ele ele era um discípulo de Deva que não sabia escrever que ele, era muito, ele sabia pregar de maneira muito eficaz. Por quê? A pregação não é feita. Se não existe Guru Bhakti. Quem tem Guru Bhakti, quem tem devoção pelo Guru, Guru Bhakti pode pregar sem ser alfabetizado. Porque as emoções perfeitas se manifestam no seu coração. Então os Vrajavasis, todos os habitantes de Vrindavana, eles conhecem esse discípulo de Param Ele foi um campeão de wrestling. E até hoje, os Vrajavasis, eles leite de búfalo. Aqueles que tomam leite de búfalo, a mente deles se bloqueia. Mas eles gostam. Então, eles tomam o leite de búfalo e eles ficam muito fortes. Eles passam óleo de mostarda. Então, esse Vaishnava é, corrigia esses jovens que faziam esse atletismo. Ele era muito famoso. Então, os Rajavasis fazem doações ali, em Govardhana. Govardhana está aqui. Eles deram para esse Vaishnava um outro espaço ali em doação. Eu posso chamá-lo, que ele era um discípulo de Bhakti Deita Madhag portanto eu poderia chamá-lo de meu irmão espiritual. Então, lá só tem um Sevaka. Eu fiquei lá, às vezes eu vou, eu durmo ali de Shambhava. E lá existe uma deidade de Giriraj, da colina de Govardhana. E Shila Bhakti Bala Bhatirta Gossemaraj ia muitas vezes ali. Porque ele que controlava Chaitanya Gaudiya Mata, ele era o Acharya, não? Então, este Baba, ele recebeu esse templo. Mas ele finalmente depois doou esse mesmo espaço para Bhaktibala, Bhatirta pois eles eram irmãos espirituais. Então, ali de um local até o outro, tem 100, 5 quilômetros de distância. Era uma estrada de terra que tem ali, toda poeirenta. se você for reto ali, se você andar de maneira apropriada, você chega até Talvan. Talvan Talvan é um local de passatempo muito importante. Em Talvan, você encontra, todas as descrições, sobre Talvan. Você encontra descrições no próprio Bhagavatam, de Mahapurana, no Srimad Bhagavatam. Então Maharaj está agora contando que. Uh, os Gopas brincavam em todos esses lugares. Eles iam onde Krishna vai hoje, aí eles iam brincar lá. Eles falavam, hoje nós vamos brincar aqui, amanhã nós vamos brincar lá. Então eles saíam brincando por toda a vindava. Krishna não ia todos os dias no mesmo lugar. Não é que ele ficava sempre no mesmo lugar, que a vida inteira ele ficou brincando na mesma floresta. Às vezes ele brincava em talavan, às vezes eles brincavam mais lá mais longe, eles iam desfrutar de todas essas florestas junto a Krishna, os Gopas. Então, essa tal Van, essa floresta, Van, é muito importante, porque Krishna e os vaqueirinhos, eles brincam ali e os Gopas, Sudama, Shridama, um dia dizem, nós estamos com muita fome, você não pode pegar umas, umas ameixas dessa árvore. Eles, eles sugerem isso, não tem nada para a gente comer, mas tem uma árvore aí de ameixa, nós podemos comer essas ameixas muito doces, e Balarama diz, ok, não tem problema, você quer comer as ame... Vocês querem comer as ameixas? Então, Balarama sacode a árvore. E todas as tá, tá, Caem todas as ameixas. E as ameixas são muito doces. Existe uma preparação uh, tradicional da Índia. Hoje em dia as pessoas não fazem mais. Hoje em dia as pessoas jogam fora a flor da banana, o umbigo da banana. Mas é algo muito precioso, faz muito bem para o corpo, dá vitaminas, minerais. Mahaprabhu, todos os dias, ele comia flor de banana, bananas, que eu dei para pra, pra ela, diz Maharaj. Para uma aluna que está aqui, uma discípula que está aqui. Se você toma um copo daquele suco, pressão alta, nunca vai te tocar. Isso é uma das receitas que eu sei de chambaba Isso ajuda o seu corpo. Mas as pessoas não querem tomar isso. Elas querem tomar outras coisas. Eles não sabem que vitaminas estão ali. Então, as pessoas compram remédios aqui na Índia e levam para outros países e eles vendem essas, esses remédios a centenas de por cento mais alto. Eles trazem essas, pegam essas frutas daqui, processam lá e fazem remédios e vendem para você. Você não sabe, você é tolo. Mas quanto que elas costam? Eles compram com um preço de água. Compram com o preço de água. Se você tomar esse kalme, o seu fígado vai ficar sempre saudável. Mas quem sabe mais essas coisas? Eu dei 25 tipos de folhas para o tarum. Eu falei para ele, se você quiser se sentir forte e feliz, tome essas folhas. De vez em quando você pode dar para mim. Mas ele não deu, e não achou as folhas. Dois, vinte e cinco tipos diferentes de folhas. Hoje em dia, ninguém está atrás desses remédios sagrados, desses remédios antigos da Ayurveda. Então, Balarama sacudiu a folha, a, a, a árvore, e todas as ameixas caíram. Então, nesse meio tempo, apareceu um demônio ali. Ele quis atacá-los. Ele quis atacar Krishna Balarama. Qual o nome desse Ashura? Denakashur. Denakashur. E todos eles eram mandados a atacar Krishna pelo próprio Kamsa, pelo rei Tirano de Mathura. Então, quando Denukasur ataca eles, ele era um demônio muito poderoso, foi uma briga longa, mas finalmente Denukasur foi eliminado por Balarama. Dessa maneira, Denukasur abandona o corpo, morre e o corpo dele era tão grande que não dá para dizer hoje em dia. Quando Balarama joga ele para cima, ele cai no chão. Todas as árvores, todas as árvores caem, uma cai em cima da outra. Todas as, as árvores de ameixa ali são destruídas, porque o corpo dele é gigantesco. Talavan significa é, floresta de ameixas, mas todas elas caem, são derrubadas com a queda do corpo desse demônio. E, e por isso que em Vrindavan até hoje não tem ameixas. Sobraram só duas árvores de ameixa, que nunca morreram. Desde aquela época, existem somente essas duas árvores. E elas estão de pé ali. E nós prestamos reverências para essas duas que sobraram. E ali existe um lago muito lindo. E lá você pode beber ali água nesse rio, nesse lago. Eu já fui lá na hora do almoço de manhã. Não de noite, de noite eu nunca fui lá. Porque lá é muito longe. Então se eu ficar ali, eu depois no dia seguinte eu, eu tenho que voltar para fazer Parikrama. Então eu já fui lá. Eu vou na casa dos Brahmanas e falo, Mãe, você pode me dar alguma coisinha? Se a senhora puder, não peço? Me dê. Eu falo, se a senhora puder me dar um chapati. Ela fala, espera um pouquinho, me dá um chapati eu tomo. Prashada e água. chapati e água. Então, esse passatempo é muito importante. E dali você vai andar mais uns 10 quilômetros. Se você não sabe a direção, você vai de lá para cá, daqui para lá. Você tem que saber que caminho tomar ali. E ali é tudo estrada de terra. E você tem que andar ali sob a luz do sol. Então, se você caminha de maneira boa, se você caminha, se você anda direito ali, anda com determinação, você chega em Kumudvan. E eu já fiquei ali de noite, diz Shambhava, pelo desejo de Bhakti Deita Madha Maharaj, ali Bhakti, Bala Batita Goswami Maharaj construiu um, um ashram ali. Ali ninguém fica lá, ali é só um lugar para dormir. Ashram significa um lugar aberto. Se você gosta de ficar lá, você você vai ter que ficar lá com então, o seu próprio risco, porque ninguém não tem ninguém tomando conta ali. Então, por que que foi feito esse ashram ali? Porque ele não tem água. Então, Bakhtibala Batirtagosemaraj ele gastou mais de 10 lacas, mais de um milhão de rupas, rupias, para fazer um um moinho ali de água, um poço de água porque os vrajavas que moram ali eles tinham que trazer água de 10, 12 quilômetros de distância, porque ali não tinha água. Então Bhaktibala Bhatirta Goswemaraj faz um arranjo ali e constrói é, é, esse poço. E os vrajavas agora têm água ali, e todos eles vão ali para pegar água fresca ali. Pela misericórdia de Bhaktibala Bhatirta Goswemaraj, ele fez esse serviço aos vrajavas. Nosso também Prabhupada Bhaksidanta, ele também quis fazer ali, não sei se você já ouviu falar disso, na vida de Prabhupada ele queria determinar a, os, onde Mahaprabhu havia colocado seus pés. Ele fez uma, uma, uma, uma como uma deidade, não, um, um, marcou os pés de Mahaprabhu nesses lugares. Então, como Chitarema para foi em todas essas florestas, ele pensa em fazer esse serviço. Muito bem. Kumudvan é muito linda. Kumudvan é uma floresta muito linda, principalmente antigamente. Parecia que ela tinha sido decorada pelos semideuses. Agora, hoje em dia, as coisas estão mudando, porque as pessoas só produzem lixo. Mas era muito lindo, cheio de flores e plantas muito bonitas. Então ali tem Kumbh Pushpa, tem as flores de lótus daquele do lago que tem ali, são muito lindas. E lá tem um, um outro lago chamado Kapila Kunda, porque Kapilamuni Muni foi lá cantar, cantar os santos nomes, fazer vida espiritual ali. Eu não sei. É, A diz que não sabe por que ele foi lá, mas ele foi lá. Maharaj disse que para entender tudo o que acontece em Vrindavan, nós precisamos ler todos os Puranas, porque tem passatempos que ocorrem antes de Krishna, ali naquela, religião, naquela região. Então, está escrito que Krishna fazia. Na época que Krishna estava aqui, muito tempo atrás, ele dançava ali com os golpes, a dança da raça. É um lugar muito um lugar que Krishna gostava muito. Em é um lugar que é considerado muito elevado, muito importante. E Mahaprabhu também foi lá. E todas as vacas, quando ele vai lá, elas vão lamber o corpo de Mahaprabhu. Elas lambem o corpo de Mahaprabhu, elas não conseguem ir embora. Os cowboys ficam puxando as vacas, mas as vacas não vão embora. Não ficam lambendo o Mahaprabhu, porque ele é Krishna, não? Então, esse lugar é um lugar muito lindo. E no Humudban, Rasa Lila e o Mahaprabhu, o Sr. Swamany Lili, Swamany Thi. E todos os barikama-vati, todos os barikama-vati, eles estão bounding para o Humudban. Então, todos os grupos de parikrama passam por kumudvam. Porque existem 18 florestas, 12 florestas principais lá, mas existem subflorestas também. E Kumudvan está entre as florestas principais. Mas agora em Vrindavana estão fazendo tantos prédios, dia, dia, construindo tantas dia, coisas. Dia a dia a beleza natural da terra vai mudando. Então você tem que aprender a olhar com os olhos do amor, os olhos de prema. Se você vai olhar com os seus olhos materiais, você vai se sentir tímido. Não, você vai se sentir assustado, você não vai compreender a beleza de Vrindavana. Né? Então, Então, as pessoas estão quebrando todo o, o equilíbrio ecológico hoje em dia, mas Vrindavana continua sendo eterna. O Maharaj está citando um verso do Brahma Samhita. Esse Govinda, que é adorado pelo Sr. Brahma, não pode ser visto com os olhos materiais. Tente desenvolver o poder da sua vida espiritual. Se você conseguir abrir os olhos da consciência, com os olhos da consciência você consegue ver Krishna. Às vezes os vrajavasis me deixam ficar ali. Eles não permitem a todos fazer todas essas coisas. Mas eu tento fazer tanto serviço que talvez eles... Me ajudem. E às vezes eu faço até algum chapate. Ele mesmo, Maharaj, está dizendo que às vezes ele vai nesses lugares tem algum templo, tem alguma casa, alguma cozinha. Ele fala: Deus, Não se preocupe se você deixar, eu faço um chapate para mim aqui. Nem você precisa cozinhar para mim. E às vezes os Varajavasis me convidam para comer alguma coisa de noite, eles fazem algum puri, alguma coisinha especial, algum bolo, alguma mãe de Vrindavana, e elas me dão. Então, durante o dia, você pode tomar iogurte. Leite eles não dão, porque eles vendem o leite. Mas o leite que sobra, que vira iogurte, eles fazem gui. Então, esse iogurte eles dão para a gente. Por isso que você vai de lá para cá. Ah, ver ver a mas agora hoje em dia está cheio de prédios lá. Se você quiser ir lá de, no, de dormir ali, lembre-se, lá você vai encontrar os pés de lótus Chaitanya Mahaprabhu, que foram instalados por Bhaktisiddhanta. E todos os dias as pessoas fazem adoração ali, Eles adoram essa marca dos pés de lótus. Alguns foram instalados, outros não. Antes tinham pegadas ali nas pedras. Porque quando o Krishna sobe em cima de algumas pedras, algumas delas derretem. Então, as pessoas ali, elas não são de ouvir muito arikatá, eles gostam de fazer kirtana, de cantar para Krishna. De manhã você não deve esperar para a prachada porque você deve continuar. A gente só faz, toma a prachada quando está fazendo parikrama, quando volta do parikrama, quando acaba o parikrama. É um voto que se faz. Hoje nós vamos parar aqui, amanhã vamos continuar. Nós vamos para Bohulavan, nas próximas florestas, nas próximas, nas próximas aulas. Então, Yudhishthira, é quem pronuncia o primeiro verso desta, que, nós, que Maharaj citou nesta aula. Ele vai responder. Ele responde para Yamaraj, que se manifesta para ele e faz uma pergunta. Yamaraj aparece disfarçado perto do Vimalakunda. Todo mundo diz esse passatempo foi feito no Vimalakunda, mas não. As pessoas se confundem. Eu posso dizer que ali chama-se Dharmakunda, não se chama Vimalakunda. Ali chama-se Dharmakunda. O Vimalakunda é para separado. Como a Vimalakunda foi criado, é uma história diferente, são dois lagos diferentes. Um é o Dharmakunda e o outro é o Vimalakunda. Então, o vai para o Dharmakunda, que é mais longe dali. Onde o faz esse passatempo com o semideus da morte, com o Dharmaraj. Se você não gosta de sujeira e de, de, de, tem dor no pé, você não pode andar por ali. Você pode, se você detestar alguma coisa em Vrindavan, ah, aqui está sujo, aqui está ruim, você comete ofensa. Então, essa resposta é dada por Yudhisthira Maharaj. O que é a coisa mais surpreendente deste mundo? Você pode dizer? Yudhishthira diz sim. A coisa, mundo, a coisa mais surpreendente deste mundo A coisa mais surpreendente deste mundo reside no fato de que as pessoas mesmo vendo que as pessoas, todas ao seu redor, estão morrendo, mas que os indivíduos pensam que isso não acontecerá com eles. As pessoas estão todas morrendo, mas aqueles que estão acordados, estão querendo desfrutar isso, desfrutar daquilo, eles pensam, eu não vou morrer. Foi o fulano que morreu. Pode acontecer que depois de alguns minutos você morra. Balahari, Haribo, quando eles veem os corpos passando, eles dizem, mas aqueles que estão observando, eles não pensam, ah, eu também posso morrer a qualquer momento. Isso é a coisa mais surpreendente que existe. Você pode procurar o mundo inteiro, quantos milhares de divas, Divas existem infinitas, infinitas divas estão morrendo. Mas você pode olhar pelo menos pelos seres humanos que estão morrendo. Já é um número fantástico. Mas todas as pessoas pensam querem continuar desfrutando do mundo material. Eu não vou morrer. Se eu morrer, não se sabe quando eu vou desfrutar agora. Assim as pessoas pensam. Sisham Savarami Chami Kimaschary Mate Paramam Banchakarpathibasa in the way. Patiana Pavana Bhagavan. So when witness day is akadoshi. So very quickly we are going to finish.